Fala galera do Drops de Jogos. Nós estamos aqui no terraço do prédio da Gaming House da Team Liquid com o diretor principal da Team Liquid. Tudo bem? Conta pra gente o seu nome principal e as principais atribuições na Team Liquid. Cara, bom, primeiro de tudo, boa Prazer. tarde. Obrigado pela pela presença. Eu sou o Rafa, Rafael Queiroz, né? Tenho 42 anos. Eu sou General Manager da Team Liquid Brasil, que é equivalente a um diretor regional. E eu meio que cuido e acabo liderando as iniciativas e as, e as operações aqui no Brasil. Rafael, a gente fez uma tour no prédio e vocês contaram um pouco da história da Team Liquid ter 260 é, talentos aqui dentro. É uma empresa com braços na, na Europa, na Holanda e nos Estados Unidos. Qual que é a atual situação da empresa e da onde surgiu a ideia de fazer uma gaming house? É, a, gente, a gente tem, na verdade, a Liquid foi fundada há 22 anos atrás, né na Holanda, pelo Vitor. É, depois ela acabou se juntando com um americano que é o Steve, é, em 2015. Em 2016, a Liquid foi adquirida por, pela Axiomatic, que é a nossa empresa mãe, que é um grupo de, de investimento Uh, que tem dentre os braços vários esportes tradicionais e a Liquid é a empresa do portfólio de esportes da, do grupo. Uh, a gente, em 2017, na verdade, foi quando a gente fechou o contrato com, com o Brasil. Na verdade, a Liquid fechou o contrato aqui no Brasil com o time de Rainbow Six, que eu era team manager. Uhum. né 2018 foi anunciado e nós éramos em sete pessoas. É, durante esses cinco anos, vamos dizer assim, eu acabei assumindo outras responsabilidades e a gente foi, foi crescendo, na verdade, como operação. Hoje nós somos mais de 80 pessoas, a gente tem aí é, três modalidades, diversos influenciadores, uma série de, de staffs aqui no Brasil, então, é, que ajudam a fazer toda essa engrenagem andar. É, e, na verdade, o prédio acabou vindo como quase que uma coisa natural, Uh, a gente tem esses centros de treinamento, esses facilities, né, que são esses centros de operações, onde a gente tem toda essa estrutura, acabam vindo, é, sendo parte do plano de evolução da empresa e pelo crescimento do Brasil acabou que São Paulo foi, foi escolhido antes das outras regiões. Uhum. As outras regiões, então, a gente pode esperar que terão, terão facilities se essa vingar parecidos? A gente tem plano... A Liquid é uma, uma organização global, né? Uhum. Então, sempre existe a possibilidade de a gente ter expansões para outros países... É claro que e tudo isso depende do crescimento da organização dentro de cada uma dessas regiões. A gente já atua em todos os continentes, seja como operação menor ou como operação maior. Aqui no Brasil, em específico, a gente cresceu muito rápido e organicamente. Então, por isso que fez sentido que a terceiro, terceiro facility fosse, fosse construído aqui. Mas sim, é bem provável que no futuro a gente tenha aí um plano de expansão. Mas agora ainda não dá para prever, não tem nada né, que a gente consiga falar a esse respeito. Mas... É, a gente está mais focado aqui no lançamento desse prédio, que, que é, um, como você pode ver, uma, uma obra super complexa, né? E, mas está sempre nos planos né? da, da Liquid Expandir. É, eu conversei, a gente conversou agora com o porta-voz da Alienware e vocês têm tecnologia Dell também. Me conta um pouco do peso dessas parcerias é, na construção, tanto do espaço dos influencers, quanto dos Pro Players e de todos os funcionários da casa. A gente, a gente tem uma parceria de mais de 12 anos com, com Dell e Alienware, é, eu diria que seria impossível a Liquid ser o que é hoje se não tivesse essa parceria de tão longo prazo, é, não obstante todos os nossos facilities levam o nome de Alienware Training Facility, a gente tem aqui toda a parte de estrutura, né? então a gente tem... É, os PCs de última geração, a parte de servidores, monitores, então tudo de última geração a gente consegue ter um, uma proximidade muito grande para que a gente possa também desenvolver os equipamentos junto e ter todo o feedback junto com a equipe de engenharia da Dell, então isso é muito legal para a gente, faz todo sentido que a gente tenha essa proximidade e isso vai fazendo com que a gente melhore a cada, a cada geração de produtos, então isso, isso acaba fazendo toda a diferença para a gente e claro, quando a gente está falando de produto high-end, de, de, de, de é, pessoas né, que utilizam o máximo do equipamento, como os pro-players e até mesmo os influenciadores, a gente precisa ter equipamentos que suportem isso. Então a gente tem uma marca que dá isso, todo, todo esse suporte pra gente, é, que nunca faltou nenhum, desse support, nenhum, nenhum spec, nada nesse sentido. Então a gente, a gente pode dizer que não existiria a Liquid se não existisse a parceria com ele. É, qual, que, qual a previsão assim, da, da Team Liquid para esse ano em termos de competições nacionais e internacionais? A gente viu na apresentação que vocês têm times fortes é, de Valorant, de Raybon Six. e vocês têm planejamento, por exemplo, agora a gente vai ter Counter-Strike 2. Vocês pretendem entrar nesses novos jogos? A gente, a gente é uma operação global, né? então a gente já está em alguns jogos com alguns times é, europeus, americanos, enfim, né? times globais. Então, por exemplo, o CS mesmo, a gente tem um time que é um mix de americanos com europeus, é, que devem migrar para o CS2. Eu não sei exatamente ainda como é que vai funcionar isso, mas é, tudo indica que sim. É, aqui no Brasil a gente tem o Rainbow Six, é, o Valorant, inclusivo e a gente tem também Fortnite. A gente tem competido nessas três competições e tem ido super bem. É, a nossa ideia é que a gente a está gente sempre aberto para novas modalidades locais. A gente precisa sempre ter em mente de que, é, para que a gente entre no jogo, a gente precisa competir bem é, e ter capacidade de competir globalmente com os atletas que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente precisa ver como o cenário vai estar se desenhando e que, obviamente, esse jogo também seja um jogo que tenha um plano de longo prazo. É, mas a gente está sempre aberto para estar tá em novas modalidades e nunca, e nunca é impossível também que um atleta brasileiro se junte a uma dessas equipes internacionais no futuro. Então pode existir um jogador brasileiro entrando na equipe de CS2, uhum. ou na equipe de League of Legends, ou numa equipe de Dota, ou mesmo na equipe de Valorant. EMEA. A gente tem essas possibilidades de acontecer a todo instante. É, depende muito mais da gente achar as peças Avião passando. <risos> é, última pergunta. Opa, acho que não sei se travou. Não, não travou não. É, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Cara, eu acho que... Na verdade, só dizer que esse prédio, é, para a gente, também é um sonho. É, se a gente pensar cinco anos atrás, eu, propriamente dito, né, Team Manager com sete pessoas tocando a operação de Rainbow Six, pensar que a gente ia ter um prédio de 3.100 metros quadrados, com toda a infraestrutura que a gente tem aqui hoje, poder ter uma área para poder ativação com, ter ativação com os fãs, poder dar todo o suporte para os atletas de uma maneira geral, é, é um sonho para a gente e acho que é uma celebração acima de tudo e uma confirmação de que a Liquid está aqui no Brasil é, para ficar, e não é uma organização que veio simplesmente só para aproveitar da fama do Brasil, ou de toda a quantidade de fãs brasileiros que engajam nas redes sociais. Ela está aqui para, literalmente, ajudar a fazer com que o cenário se desenvolva, cresça, como parte do cenário. Então, assim, a gente está muito feliz com, com tudo que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado também. Gostamos. E que, acima de tudo, a gente consiga aí trazer bastante gente aqui para vivenciar isso com a gente, porque é uma celebração. Tá certo. Então, Rafael, o principal diretor aqui da Team Liquid no Brasil. Continue acompanhando o Drops de Jogos para mais cobertura, gente. Até mais. Tchau, tchau.